Queridos amigos da Casa dos Insights, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham, que conhecem o nosso trabalho, sejam todos bem-vindos. Os que estão vendo a gente pela primeira vez, ou que escutaram falar pelos nossos colegas, ou que estão interessados na psicoterapia online de uma forma ética, segura, responsável e sustentável. Sejam todos bem-vindos. Né? Eu sou a professora Cláudia Catão. É, sou professora doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo no Departamento de Psicologia Clínica e o meu trabalho foi uh, uma revisão sistemática no modelo Cochrane sobre a eficácia das psicoterapias psicodinâmicas breves no tratamento de adultos com o transtorno depressivo maior. Uh, quem tem interesse sobre a pesquisa Basta ir no Banco de Teses da USP, digitar Cláudia Catão, ou ir no ResearchGate, que tem resumo, enfim, né? A literatura tá toda digitalizada e vocês vão ter acesso também. Uh, quem tem mais interesse, gente, sobre... É, acho que tem alguns livros ainda, nossa edição para nossa felicidade tá esgotada, mas me disseram que ainda tem quatro unidades na Amazon. Então, se você ainda quer adquirir o nosso livro de psicoterapia online, a gente está muito feliz de contar para vocês que ele está esgotado. E acredito que isso deva significar alguma coisa, não é? Quantas vezes a gente publica o livro e a gente nem consegue vender a tiragem inicial, principalmente com tanta oferta de literatura, né? Então a gente fica muito feliz com a confiança dos colegas na, na nosso, no nosso trabalho, na nossa pavimentação de realizar um trabalho ético e sustentável. Né? E depois eu vou explicar para vocês o que é ético para mim, o que é sustentável para mim uh, e que tem feito sentido para outras pessoas. né? Eu sou psicanalista, eu sou especialista, tenho pós-graduações em independência química pela Unidade Unifesp. Né, em psicotera psicoterapia breve, eu dei aula na pós-graduação por 10 anos, uh, psicoterapia e psicanalítica pela USP também, sou candidata à IPA, uh, sou uh, especialista em pesquisa clínica pela Faculdade de Medicina da USP, entre outras coisas. Então, também tendo interesse por mim, querendo saber quem eu sou, para saber se o que eu falo está baseado em evidência ou não, Basta digitar Cláudia Catão no Google com acento no meu Cláudia e vocês vão conseguir. A gente já tem a presença da Marlene Vilela aqui pelo ah, Facebook. Professora nossa do curso de capacitação em práticas clínicas. E quem for entrando, a gente pede para dizer a cidade de onde está falando e a abordagem clínica. Isso mesmo, gente. À medida que vocês forem chegando, digam seu nome, né? Onde eu tô do país, do mundo. Uh, qual é a minha online? Num curso completamente online. Isso não significa que é um curso largado digital, é um curso extremamente bem desenhado. Eu sou especialista em educação online pela FEA USP e tenho realmente um apreço muito grande por ensinar e por formar colegas. Né? Eu acho que é muito importante esse nosso papel de construir práticas clínicas sustentáveis. sim? O que que eu falo, gente, quando eu falo em uh, psicoterapia online séria, ética, sustentável, né, segura? De que que eu tô falando, né? Eu tô falando, para vou começar do mais tranquilo. O que que é uma psicoterapia online séria? O que é uma psicoterapia online segura? Né? Segurança aqui, gente, não diz respeito apenas a gente cuidar dos aspectos de utilizar um programa específico, uh, não utilizar Skype, não utilizar programas que não são desenhados para atividade em saúde mental. Tá havendo um burburinho de falta de conhecimento, dizendo que o conselho não teria proibido o Skype. Né? Então, gente, vamos esclarecer isso, porque isso são perguntas que vêm para mim direto. Não, o conselho não esclareceu tecnologia, então se ele não proibiu uma tecnologia, essas, essas tecnologias estão, estão livres para ser utilizadas. Isso é mentira, quem está falando isso provavelmente tem um sistema que depende de uma videoconferência insegura, não tem uma segura para oferecer e aí fica simulando boatos para justificar a falta de segurança dos seus ambientes. Então vamos deixar claro, eu trabalhei no grupo de trabalho da construção da nova resolução, então, eu sei do que eu estou falando, não estou hipotetizando aqui, tá? Uh, quando a gente pediu uh, segurança e que a gente pediu a construção da nova resolução, ela foi baseada a partir do marco civil da internet. E agora vamos ter uma nova lei sobre proteção e sigilo de dados. Então, nós estamos falando de legislações, de constituição da carta magna do nosso país. A deliberação do conselho... Em relação à carta, a, a, a, então aqui, aqui está a nossa Constituição, a guarda-chuva da nossa legislação. Uma, uma resolução de conselho ela é muito menor que isso. Então, mesmo que o conselho não tivesse regulado, vamos supor que o conselho não tivesse regulado, que é mentira, regulou. A nossa Constituição diz que ao oferecer o seu trabalho pela internet, você oferece um trabalho uh, de psicólogo, de psicanalista, de psicoterapeuta um médico, um fonoaudiólogo que oferece atendimento online, ele é um prestador de serviço pela internet. Há uma legislação específica para prestadores de serviço em internet. E lá diz que nós somos os responsáveis pela guarda, manutenção e a gente é responsável por proteger os dados dos nossos pacientes. É nossa responsabilidade isso. Então, alguns colegas falam, não, também não tem problema, porque eu dei um termo de livre consentimento, onde o paciente escreve, assinou que ele concorda que eu falei que o ambiente é inseguro. Isto não existe. Mesmo que o paciente tenha assinado. Num caso de vazamento, você não pode assinar legalmente algo que deponha contra você e que dependa de uma... E, e que ali tem uma informação que previamente não poderia ser dada a você. É né? uma cláusula que é anticonstitucional. Ela não tem nenhum valor legal. Ah, a Cláudia resolveu dizer que ela concorda em atravessar a rua de olho fechado, de joelho, ah, não tem perigo, ela foi atropelada, mas não tem problema, porque ela disse que ela estava ciente. Não existe isso, não existe, tá? Então, vamos prestar atenção, e isso é um posicionamento ético. Eu não tentar levar a legislação a meu dispor, e adequar minha prática para uma nova resolução bastante interessante, uma legislação forte, uma nova resolução à frente do tempo junto com as internacionais que exige da gente estudo, que exige da gente preparo e que leva a telepsicologia a um nível de qualquer telepsicologia no mundo. Agora, se a gente tem uma falta de ética na prestação de serviço, de nada adianta ter uma lei constitucional, de nada adianta ter uma nova resolução, se eu fico dando um jeito de fazer uma má prática. Então, acho que a primeira coisa é a conscientização de todos nós, colegas, que cada vez que uma pessoa faz besteiras online, todos os psicólogos, todos os psicoterapeutas, todos os psicanalistas passam a estar fazendo também. Nós somos um corpo que requer e que, e que pratica uma psicoterapia. Então, se eu tenho uma pessoa atendendo por WhatsApp, nós temos uma pessoa atendendo por Messenger, nós temos uma pessoa atendendo por Facebook, nós temos uma pessoa atendendo por Skype, sabendo que o Skype dava textos de sessão, sabendo que o WhatsApp, o paciente pode encaminhar as coisas que acontecem com você, sabendo que quando você instala o WhatsApp, o WhatsApp diz que vai fazer registro dos seus dados e diz que vai compartilhar. Então, nós temos que estar tá mais atentos. Sistemas gratuitos não são seguros, porque não tem gratuidade no mundo. Adam Smith já dizia para nós, não é? Não tem nada de graça, tem almoço de graça. Não tem internet gratuita, não tem segurança de graça. Segurança é caro. Por quê? Porque você tem que proteger tudo e atualizar suas proteções, porque o tempo todo tem gente interessada em entrar ali invadir sistemas. Então, sistemas têm que ter bloqueadores mais rápidos, os famosos firewalls. Eles têm que cada vez mais estar robustos e desenvolvidos. Então, é caro. Desenvolvimento é caro, manter atualizado é caro. Então, quando a gente fala em fazer um atendimento ético, com a regra inicial é o entender que eu não tenho que arrumar um jeito fácil de fazer. Eu tenho que arrumar o um jeito correto de fazer. E se eu tenho uma nova resolução e não entendo ela, eu não tenho que ir pela cabeça de outras pessoas. Eu tenho que pegar a nova resolução e ler. Ela é clara. Ela é muito clara. E ela é baseada no marco civil da internet. Leia o marco civil da internet. É por isso que no nosso curso nós temos um módulo inteiro de legislação. São muitas horas de legislação. Para que vocês sejam conscientizados e estejam uh, profissionais críticos. Né? Nós não estamos aqui para fazer lavagem cerebral, nós estamos aqui para colocar o colega em reflexão. Por quê? Porque o tempo todo ele tem que perguntar se depois do aprendizado ele quer praticar, ele tem o direito de não praticar, ele tem o direito de simplesmente ter uma opinião. Tem colegas que vêm fazer o curso para refletir, para ter seu próprio julgamento. Olha quanta pertinência isso. Não quero ir na dos outros, não quero saber dos outros, quero saber o que a legislação diz, eu quero saber o que boas práticas dizem. Eu quero saber o que o Guide Online de Boas Práticas Mundial diz. A partir dali eu vou saber se eu quero fazer isso ou não. Eu vou dizer da seriedade disso ou não. Então, quando eu falo que a psicoterapia ela precisa ser ética, é porque ela precisa, gente, ser séria. Para ser séria, ela tem que ser baseada em evidência científica. Ela tem que ser ancorada pela ciência. É uma, é uma, é uma modalidade nova ainda. Então, ela tem que estar muito conversando com a ciência. Porque a ciência vai fornecendo fundamento e este fundamento, então, cria uma, um sustentáculo sobre a nossa prática. Né? Cria os nossos alicerces. Então, é muito sério isso. Outra coisa interessante sobre ética, gente, é que tem gente aí dando aula de como preencher cadastro. Isso é muito antiético. Né? Porque o conselho colocou um cadastramento EPSI, que além da nova resolução, eles notaram que não tinha maturidade da nossa classe ainda. Que as pessoas estavam encontrando caminhos, entre aspas, mais fáceis, né? que dessem menos trabalho nas suas formações, e isso compromete o que se entende por psicologia, por psicoterapia, por psicoterapeutas isso envolve todos nós, os que têm prática tradicional presencial, os que fazem híbrida presencial e online e os que fazem online, então o que, que eles criaram? um cadastramento, um cadastramento seríssimo, um cadastramento que é para pouco o colega em reflexão, onde ele tem que dizer o que ele pretende fazer, baseado em que evidência ele, ele, ele quer, em que formato ele pretende atender, que, que evidência científica diz que ele pode atender nesse formato? Quais são os fundamentos de segurança que ele utiliza? Quais são as tecnologias que serão empregadas? Então, vocês notaram? É uma, um cadastramento sério. Mas, gente, não é para comprar um cadastramento. Então, assim, eu nem fico tão brava com as pessoas que vendem. Porque oportunista nós temos para todo lado. Em todas as áreas do conhecimento em todas as áreas médicas, advogado, médico, psicólogo, em todas as áreas nós teremos maus profissionais e pessoas de má índole exercendo funções, inclusive de saúde mental. Então, que a pessoa tente vender, eu não ligo, mas que tenha colega disposto a comprar, eu acho que isso é muito sério. Eu vejo que muitas vezes o colega compra porque ele não sabe o que ele está comprando, ele acha que é uma coisa simples, que vão dizer para ele, por exemplo, marca A, marca C, marca D, marca E, e ele não se deu conta que nesse cadastramento ele está contando para o conselho de que forma ele trabalha. Quando ele compra um cadastramento, que não é um bom cadastramento, se eu posso afirmar a vocês, porque eu tive um colega que trouxe esse preenchimento para eu ver, né? todo mundo traz tudo para eu ver, gente, é muito comum isso. Cláudia, você já viu esse absurdo? Cláudia, você já viu isso? Cláudia, você viu a sessão escrito cedilha? Cláudia, você viu isso? Cláudia, você viu a falta de evidência? Cláudia, você... Toda hora, colegas conversam comigo e eu procuro estar muito disponível para esses colegas. É para isso que existe rede social, para cocriação, para construção colaborativa e para esclarecimentos. E aí, gente, você compra um cadastramento. Aí a pessoa vai lá, te dá uma aula gratuita sobre cadastramento de novo atenção ela te dá uma aula gratuita do que ela entende que é o cadastramento do que ela diz que faz ou não no ambiente sobre que evidência é essa que ela diz que ela segue você que tem uma prática presencial séria que é conhecido por ser um colega cuidadoso ético e seguro entra na roubada despreencher o seu próprio cadastramento, é como se fosse o seu prontuário de atendimento, comprado dos outros. Ali diz coisas que você não sabe, que você não estudou, você não sabe se a tecnologia está adequada, se essa forma de usar está coletada, se essa evidência existe, se essa evidência é atual, se essa evidência já não foi derrubada por outra evidência, você não sabe nada, você comprou e você se cadastrou como fazendo isso. Quando você clica em enviar no conselho, você diz ao conselho que você pratica isso aqui. Então, é sério o cadastramento. Não é para ser levado como um formulário qualquer de me diga se está gostando ou não. E as pessoas estão comprando, e as pessoas estão preenchendo, e as pessoas estão enviando. E as pessoas nem sabem o que estão fazendo. O cadastramento veio para conscientização e que para as pessoas buscarem esclarecimento. Para que ela amadureça a prática dela, entenda o que está fazendo a ponto de preencher o seu cadastramento. O cadastramento é a foto do seu atendimento. Se você não sabe atender, você não pode fazer cadastramento. Primeiro a gente aprende, depois a gente cadastra. Por quê? Porque a foto tem que ter a ver comigo. E eu amadureço durante o curso. Eu entendo quem eu sou online, eu entendo que dispositivos eu pretendo utilizar ou não. Eu entendo a evidência, eu entendo se vai fazer breve, eu entendo se eu vou fazer longa, eu entendo se eu vou fazer é, existencial, eu entendo, eu me compreendo exercendo. A partir dali, eu vou preencher cadastro. O cadastro é como se fosse uma descrição do que eu estou apta a fazer. O que, que a gente está vendo? Um monte de gente inapta preenchendo o cadastramento, comprado. Isso é muito sério, isso é antiético. Isso é um descompromisso desse colega com as pessoas que ele pretende atender. Isso é um descompromisso com a classe que ele representa, porque nós todos somos uma classe só. Psi é uma classe só. Um psi fazendo besteira, a classe inteira está manchada. Então, nós, quando eu falo em sustentável, para psicoterapia online sustentável, é disso que eu estou falando. A internet abre inúmeras portas, inúmeras possibilidades. E o que poderia ser uma grande ferramenta de redução de desigualdade na atenção em saúde mental de qualidade para todos os brasileiros que moram no mundo, se transforma numa algazarra online, numa bagunça online. E aí, nós vamos ter milhares de bagunças online. Por quê? Porque o ambiente propicia milhares de conexões. Nós vamos ter lixo a décima potência sendo executada. E nós todos vamos estar profundamente manchados com a quantidade de atrogenia. E atrogenia é quando eu não sei o que eu faço e eu me ponho para fazer. E eu gero dano no meu paciente. Então, quando eu preencho o cadastramento, quando eu pego um ambiente inseguro, quando eu saio fazendo o um que eu não sei o que, num ambiente que eu não sei o que, baseado numa evidência que eu não faço ideia, eu faço prática antiética e atrogênica. Agora, como que eu compro um cadastramento e durmo? Como que eu compro um cadastramento, não sei nada do que eu pretendo fazer, boto a minha cabeceira, minha cabeceira e durmo? Tem é alguma coisa errada. Ou a gente não está em comunicação com a gente mesmo. Onde está a nossa conta de transferência? O que, que acontece que não, não nos incomoda? Ou eu não estou nem lendo o que eu estou escrevendo nesse cadastramento que eu comprei dos outros, estou copiando e colando. Então, gente, muito sério isso. Muito sério. Né? Me assusta isso, porque se compromete tudo o que se entende por psicoterapia online, por prática clínica mediada por tecnologia, por uma telepsicologia séria. Então, meu compromisso o tempo todo nesses 15 anos que eu atendo online, nesses doutorado, livro, oito turmas de curso, nova resolução manual de boas práticas, todo o nosso material é, é, é original. Pensando, refletindo, preparando, protegendo o paciente, o colega, coisas que podem acontecer, documentação adequada, preparo técnico. Aí vem um, um desabissado, vender preenchimento online, vem o colega e compra. Né? Então, assim, é muita falta de... De responsabilidade no mínimo. Lembrando, gente, que em caso de atrogenia e que o paciente entra com uma ação contra vocês, é clara na nossa legislação: quem vai indenizar por danos morais e materiais é o colega. E isso desdobra em infração ética. E ele vai responder no seu devido conselho. E vamos pegar o cadastramento dele e vamos ver se o que ele escreveu lá é o que ele faz. Vamos ver se o ambiente que ele diz que usa é o ambiente que ele usa. E ele é chamado a esclarecimentos. E é bom ele saber. Ah, você não preencheu? Que segurança você usa? Que requisito você utiliza? Sua videoconferência segura? Segura baseada em quê? Provado por quem? Seu sistema é anti-invasão? É, você se preparou de alguma maneira? Qual é a evidência que você... Onde está essa evidência? Então, gente, nós estamos falando de coisas muito sérias. Muito sérios. E muito preocupantes. Por quê? Porque a internet propicia milhões de interações. E isso pode destruir o que a gente entende por psicologia séria, por psicoterapia séria. E nós todos vamos ter que enfrentar o resultado disso. Então, gente, vamos ser mais conscienciosos, vamos ser mais preocupados e vamos olhar mais. Outra coisa que me perguntaram é... O que, que é o diferencial, Cláudia, do curso de vocês, que é mais caro que o da maioria, e o curso de outras pessoas? Né? Eu tenho muitas pessoas, gente, que vêm dos outros cursos para o nosso curso. Primeiro ele tenta o curso mais barato, ele faz, de alguma maneira não atende ele, não vou entrar nesse mérito, ele não se sente seguro para trabalhar e ele vem fazer o nosso. E o colega fala assim para mim, ah, porque aquele cursinho fala dos colegas. Então, eu não posso dizer do trabalho do outro, porque eu não tenho tempo a ficar fazendo espionagem do trabalho dos outros, porque eu estou ocupada comigo. Eu posso dizer dos diferenciais do nosso curso. Eu posso dizer o que você pode esperar do curso de prática clínica mediada por tecnologia. Então, gente, o nosso curso e a Casa dos Insights, ela é filiada à Associação Brasileira de Educação à Distância. A gente segue parâmetros do MEC para cursos à distância. Eu sou especialista em educação online. Eu não levantei de manhã, resolvi gravar uns vídeos, resolvi botar eles em sequência e dizer que eu estou fazendo um curso online. Isso não é um curso online. O curso chamava Capacitação em Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias. Já foi copiado. Tem uma pessoa chamando o curso desse nome. Então a gente trocou para Formação em Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias por quê? Porque o conceito de formação ele é muito mais amplo e muito mais aprofundado. Uh, o nosso folder tem anos que ele está feito. Tem gente que copiou igualzinho, vocês encontram uma cópia. Isso eu sei porque cai na minha página e eu vejo. A pessoa não se dá o trabalho de criar os próprios parâmetros, ela copia o parâmetro de terceiro. O nosso curso é dentro de um campus virtual, específico para a educação online, é um ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos sete professores, tutores, dois coordenadores e professores, mestres, doutores e especialistas. Nós temos um setor de acolhimento de uma colega que cuida dos aspectos emocionais durante a formação. Mais, Cláudia precisa de coisa emocional, precisa, o curso é reflexivo, o curso é feito para Angustiar para pensar para entender por que, que eu vou atender online, se é que eu vou atender online, eu estou disposto ao que é necessário, eu estou disposto ao aprendizado que isso vai me exigir, eu estou disposto. A pessoa tem direito a não estar disposta a dizer: olha, eu não vou atender quando o um paciente pedir por causa disso, disso e disso. Ou eu vou atender por causa disso, disso, disso. Então, gente, quando a gente vai construir algo dentro de um colega que já sabe atender presencialmente, vamos deixar isso bem claro. Não existe colega sem experiência presencial que diga para mim que ele faz um bom atendimento online. Ah, o olho do furacão é presencial, é lá que a gente aprende a atuar, é em tempo real que a gente aprende a entender o que está acontecendo com o corpo, mente, tudo junto com todo tipo de comunicação e atribuição de passagem de um lado para o outro. Então, a gente tem que ter pelo menos dois anos de prática supervisionada antes da gente começar a atender online. Então, nós temos, como os colegas recém-formados estavam caindo em ambientes muito aproveitadores, a gente criou os novos talentos. Então, a gente tem um programa voltado totalmente para o colega que é recém-formado. Por quê? Porque ele estava caindo em umas ciladas e ficando muito chateado comigo. falava, pô Cláudia, não tem lugar na casa dos insights para gente. Né? Então, a gente criou um lugar, a gente criou um programa de novos talentos. Então, quem é recém-formado vai cursar junto com os experientes, porque essa troca é muito rica, gera muito aprendizado. Quanto melhor a conversa, quanto melhor o nível do diálogo, mais dialógica fica a nossa prática, mais interessante, mais aprofundada e mais convida o colega novo na prática a entender putz, isso é muito legal, mas eu preciso de muito conhecimento, deixa eu ir embora estudar que eu tenho que continuar estudando. Eles formam juntos? Formam, mas na hora do atendimento... Eles treinam, porém os experientes vão realizar e os que ainda não têm experiência serão supervisionados em dois atendimentos. Se ele tem é um colega que ainda não atendeu a presencial, a gente pede para ele atender presencial e online. Para que ele possa construir dentro dele o que, que é uma coisa e o que, que é outra coisa. Não existe a pessoa dizer que ela é psicoterapeuta online. Não existe a pessoa dizer que ela é psicólogo online. Não existe o Instituto chamar terapia online gente nós somos psicoterapeutas recortes na nossa prática são sempre reducionistas de uma cabeça muito pequena nós oferecemos o nosso trabalho ao indivíduo que precisa de nós seja presencial seja online quando é que eu vou atender online quando e somente se somente se o presencial não é viável o presencial é a primeira opção. Por quê? Porque presencialmente é muito mais seguro em todos os aspectos. Agora, ele não pode, ele não tem horário, ele está com restrição de movimento, ele está em outro país, ele está é, com uma doença degenerativa, ele está num, numa quimioterapia, ele está em gestante de alto risco. Aí sim, a gente vai utilizar a psicoterapia online. Mas eu sou um psicoterapeuta, eu não sou psicoterapeuta online. Eu vou realizar psicoterapia por meio de uma tecnologia. Eu não deixo de ser quem eu sou. Se eu sou uma psicanalista, eu sou uma psicanalista que faço isso aqui, sei que eu estou fazendo aqui. E a partir dali, eu utilizo a, a, um ambiente, que é o consultório virtual seguro, como um ambiente, como um meio para eu oferecer o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Psicoterapia. Então, eu tenho que me entender como psicoterapeuta. Eu tenho que estar amadurecido no que eu entendo ser. Ou eu não vou entender o que eu estou fazendo online. Além de eu estar fazendo isso, eu tenho um complicador, vários. Eu tenho uma câmera de videoconferência, eu tenho registro de dados online, eu tenho comunicações online, eu tenho recebimentos online, eu tenho nota fiscal de recebimentos online, eu tenho protocolos de emergência, eu tenho plano B tecnológico, eu tenho que dominar a tecnologia que eu pretendo oferecer, eu sou responsável pelos principais problemas técnicos que venham a acontecer, tem que estar na ponta da minha língua quando que eu resolvo, eu tenho que dominar o meu enquadre, eu tenho que dominar o meu posicionamento de câmera, eu tenho, que dominar, eu tenho que dominar muitos aspectos técnicos, éticos, eu tenho que entender qual é a fundamentação teórica que sustenta a prática, o que, é que eu posso, o que, é que eu não posso, por que, é que eu não posso, então, não é uma coisa que eu dou na cabeça da pessoa. A pessoa tem que entender por que, que ela não pode. É ela que se autoriza e é ela que não se autoriza. Então, a gente constrói com ela os limites da própria prática. Onde ela veste a roupinha da prática confortável para ela. Não é a roupinha que eu pego do tamanho P e desço a roupinha na pessoa. Ó, oh, é assim que você vai fazer. Isso não existe. E não vai funcionar. Tem um moldezinho médio? Tem. Mas o curso é feito pra gente costurar a roupa durante os quatro meses. É uma costura, é uma confecção, é uma tecitura. Então nós vamos tecer juntos o psicoterapeuta que vai oferecer o seu trabalho mediado por tecnologias. Tem que ser ético para ele, tem que ser sustentável, tem que fazer sentido para ele. Ele tem que entender por que ele faz, ele tem que entender por que, que surgiu tecnologia e psicologia. Por que, que alguém pensou em tecnologia, Cláudia? Foi você que pensou em tecnologia, Cláudia? Foi gente que quer ganhar dinheiro dizendo que é barato e atendendo de qualquer jeito, que pensou nisso? Não, gente foi a Organização Mundial da Saúde, foi a Organização Pan-Americana de Saúde, que vendo a quantidade de gente incapacitada no mundo por doença mental, entre elas a depressão, falou, gente, nós temos que fazer alguma coisa, não é possível. E aí, a tecnologia, ela, entre as ferramentas que eles tentaram, a tecnologia foi a considerada fator-chave na redução da desigualdade. É por isso que a gente associou saúde mental e tecnologia. Porque tem um objetivo, porque foi a partir da resposta de uma pergunta, como vamos fazer para dar conta dos milhões de pessoas, por exemplo, diagnosticadas com depressão, sem nenhum tipo de atendimento no mundo. Nós não podemos fechar os olhos. Nós temos que ir de encontro a essas pessoas. Como nós vamos fazer para ajudar o colega a ser atendido por uma psicoterapia, onde ele atende o dia inteiro para pagar as contas dele, ele não tem uma hora para vir, uma hora para ficar e uma hora para ir embora. Porque ele mata três horários, ele tem que pagar as contas dele. Então muitas vezes é muito bom para o colega, um dia ele se desloca, mas na outra sessão ele faz online, então ele acabou de atender, ele para, ele cuida dele mesmo, encerrou, ele, ele chama o próximo. Isso humaniza, isso aumenta o acesso também dos colegas. A supervisão também. Eu encontro um colega especialista com que eu me dou bem e a gente vai fazer em ambiente seguro a supervisão. Não existe supervisão por hangout. Não existe supervisão por Skype. Supervisão de prática de saúde é telepsicologia e ela está regida pelo marco civil da internet, pela nova resolução e também pela proteção de sigilo e dados que está saindo agora. É dado do paciente. É, é a cara do professor. Ah, não, mas eu não ponho a cara. Gente, eu não aguento essas, essas coisas. Ah, não, mas eu não topo pondo a cara, não. Só tá minha voz. Tá seu login, criatura. Tá seu nome. Se alguém invade, se alguém grava, se sai, tá lá. É dado do seu paciente. É a vida do seu paciente. Supervisão e psicoterapia é a vida do paciente. É a intimidade do paciente. Você gostaria de saber que o seu uh, psicoterapeuta, que o seu psicanalista faça supervisão contando da sua vida num ambiente inseguro? Que se ele é um bom profissional, ele faz supervisão, ele tem um grupo, ele tem um colega mais experiente para conversar. Que ambiente eles trabalham? Eu não tenho ambiente seguro, eu não sei usar, faço presencial. Não é qualquer coisa. Outra coisa que acontece muito. Ah! Fala de gente sem noção, que tem muito. Não, mas qualquer psicoterapia é melhor do que nada. O cara tá sem nada, tá sofrendo, qualquer coisa que chegar pra ele é bom. Quem foi que falou essa besteira, gente? Você quer qualquer coisa pra sua mãe, se ela for uma boa mãe? Você quer qualquer coisa pro seu filho? Você quer o cara, o seu filho angustiado da outra parte do mundo, ele abre e a pessoa atende ele no FaceTime? Você quer isso? Então, se você não quer para as pessoas que você ama, não ofereça as pessoas que você não conhece. Então, nós temos que fazer, gente, considerando o tempo todo que podia ser o nosso filho. Que podia ser o nosso marido, se ele for um bom marido, nosso pai, nossa mãe, nosso avô. Põe uma pessoa que você considera, você ofereceria qualquer coisa para ela? Porque qualquer coisa é melhor do que nada. Quem diz que qualquer coisa é melhor do que nada? Qualquer coisa é muito pior do que nada. Por quê? Porque eu não estou usando um ambiente inseguro para fazer uma prática sem pena em cabeça, Vai escutar um cara que não tem condição de escuta, que não tem ambiente, de escuta, que não tem segurança para oferecer. Que ele, eu posso gerar nele uma angústia grande, eu não tenho um protocolo de emergência, eu não sei o que fazer com ele. Ele pode estar tá angustiado e ter uma falha tecnológica e eu não conseguir mais conectar com ele. Ele está extremamente angustiado do outro lado. Ele pode atuar contra ele, contra terceiros, para matar alguém, pode se matar. Aí vai dizer: Ah, é o atendimento é do sujeito, é do doutor X lá. É do X. X que estava tá atendendo. X, vem se defender. O que você que atendia? Ah, atendia pelo Skype. Ah, não atendia pelo WhatsApp. Não atendia pelo Messenger. Não atendia pelo FaceTime. Agora, você vai dizer Ah, mas não acontece isso na equipe da Casa dos Insights? Não pode acontecer alguma coisa com todos os cuidados? Pode. Pode. As pessoas se matam. Mas quando o colega for ter que se defender de alguma maneira... Ele chega lá e fala, uh, você se preparou? Claro, eu fiz o um curso de práticas clínicas mediadas por tecnologias. Você usa que ambiente? Eu uso consultório virtual seguro. Que níveis de segurança você trabalha? Eu trabalho com cinco níveis de criptografia. E a sua videoconferência criptografada ponta a ponta? Meus dados também, de ponta a ponta. Toda a minha comunicação é feita em segurança. Você tem os registros dos seus atendimentos? Tenho sim. Aqui está toda minha entrada e saída do paciente todos os dias que nós ficamos dentro do mesmo ambiente do consultório virtual por e quanto tempo aqui tem o um documento que eu provei que ele é ele aqui tem a minha anamnese aqui tem as evoluções de todos os meus atendimentos e tem meu termo de encerramento ah então ele não estava tá com você mais, não, porque você consegue comprovar? claro, está aqui o termo de encerramento com o consentimento dele de que ele está ciente de que eu encerrei e de que eu o encaminhei porque ele estava muito mobilizado. Ah, então tudo bem. Então, parabéns pela sua prática, infelizmente nós tivemos a morte dessa pessoa, mas realmente não tinha como você poder evitar, porque nem com ele você está. Vamos supor que estivesse com você e ele atuou. Você tem tudo isso para dizer como foi. Você acha que a chance da pessoa entender que você é séria, que você é ética, que você sabe o que você faz, é maior ou é menor do que o exemplo que eu dei anteriormente? Então, pessoas se matam, pessoas se jogam de prédio. Aqui em São Paulo, as pessoas se jogam de sacada. Pessoas matam outras. Pessoas fazem overdose de substância. Pessoa bate o carro no meio do poste certinho. Nossa, mas se matou. Se matou, quem cuidava dele? Então, gente, a vida é cheia de intercorrências. Na prática presencial a gente já enfrenta problema. Você imagina numa prática online. Pra começar já vai dizer que se matou porque era online. E aí o colega já tem um olhar que é discriminatório sobre a prática. E que eu nem posso condenar esse olhar. Porque é tanta bagunça sendo oferecida, tanto lixo sendo oferecido, pacote de sessão, faça dez, ganhe duas. É, isso é antiético, gente. Plataforma dando cupom de desconto, antiético. Isto não é batata, isso não é comida congelada. Nós estamos falando de saúde mental. Como é que eu posso dar um cupom de desconto para um, um atendimento em saúde mental entre dois indivíduos, um profissional e uma pessoa sofrendo? É, é muita banalização. Então, essas pessoas vendem sessão. A gente não trabalha vendendo sessão. A gente trabalha construindo uma prática onde a gente oferece atendimento em saúde mental de qualidade. Então, o nosso vértice de início e de fim é muito diferente. Eu não vendo cadastramento, eu não ensino cadastramento. O cadastramento é construído durante o curso, com a maturidade do colega que pretende oferecer, se ele chegar até o fim do curso, pode ser que ele desista. O curso não é fácil. O curso é exigente, o curso tem leitura, o curso tem tarefa, o curso tem fórum de discussão, o curso tem aula ao vivo, oito aulas ao vivo com discussão. O cara é avaliado por prova. E ele pode existir no meio do caminho. Ah, não, isso aqui não é pra mim. Melhor, não é? Ele pode se mobilizar tanto online que ele descobre que ele não dá conta de atender online. Ou ele pode angustiar e aprender a lidar com a angústia, aprender a lidar com os distanciamentos, aprender a lidar com a tecnologia, e ele vai nesses quatro meses construindo dentro dele uma capacidade de suportar, de viver e até de se vincular num ambiente mediado por tecnologias. Então ele também está se construindo. Ele já viveu uma angústia, ele já viveu uma rejeição de um colega mediado por tecnologia, ele já entendeu como a transferência é muito mais intensa. Não é porque eu estou dizendo, porque ele experimentou. Ele vai treinar com um colega, ele vai viver a experiência de ser paciente, ele vai viver a experiência de ser profissional, ele vai viver a experiência de ser um paciente difícil, que o colega simula sendo um paciente difícil. Paciente que pergunta tudo, o que é isso, o que é aquilo, o que não é, o que não sei o quê? Testa queda de internet, queda problema no microfone, queda. treina tudo, tem que treinar, para na hora que acontecer aquilo sai automaticamente de você não é para aprender a atender enquanto atende pessoas, isso não é, não é assim, não é estar supervisionado, é prática, clínica, é uma pessoa do outro lado pagando por um serviço. Então, gente, está faltando muita seriedade, muito comprometimento no nosso corpo. Então, a gente ensina o um enquadre, a gente ensina o um sofrimento é, contemporâneo, a gente ensina o mundo que a gente vive, que tipo de terapeuta eu sou, que tipo de angústia estou levando em consideração, quem é o público que chega sofrendo para mim, há uma atualização de um mundo dentro da gente, a gente nunca viveu isso antes, o um mundo que está saindo e o outro que está entrando, e a gente está no meio disso, a gente não nasceu com computador, as gerações estão nascendo com computador, a gente, tá no meio. a gente não namorou por aplicativo, estou falando eu que estou com 4,9 daqui a pouco. Isso tudo é uma realidade nova, que está sendo apresentada para nós quando o paciente entra na sala dele. Entra na nossa sala. Minha cabeça tem que estar tá aberta. Eu tenho que estar tá disposta a entender o que está acontecendo. Eu tenho que estar tá disposta a escutar sem julgamento. Então a gente começa entendendo isso. Depois a gente vai atender técnica. A gente vai entender uh, o que é conceitos fundamentais. Depois dos conceitos fundamentais nós vamos ver evidências, ciência. Nós vamos ver depois... Uh, tecnologia, começando do que é como cabo, como é que ele entra, onde que eu ponto. A pessoa não tem que saber tecnologia, ela pode saber nada. Ela não tem que estar tá com o equipamento comprado, que ela nem sabe que ela tem que comprar. Não é para gastar dinheiro à toa. Depois ela vai ter guideline que são as boas práticas que a gente instituiu, que a gente construiu, que diz as boas práticas dizem. Para gente, de competências do profissional, consenso de ações para prática, consentimento informado, confidencialidade, segurança, a eliminação dos dados, os testes e avaliações, a prática interjudicional e equipamentos e dispositivos básicos. Um curso Educação Online sério? Você quer saber se ele é sério? Pede para a pessoa o projeto pedagógico. Ela não diz que tem um curso? As pessoas não dizem que estão capacitando outras, copiando o nosso nome? Então, peça para ela te mandar o projeto pedagógico desse curso. Porque se é um curso sério, construído por professores que entendem o ensino-aprendizagem, que são formados para a educação online, ela tem que ter um projeto pedagógico que dê sustentação ao seu curso. Ela tem. Porque se ela não tem um projeto pedagógico, ela nem entende como ela vai ensinar, de que jeito ela vai ensinar, que objetivos ela pretende. E tem que ter interação. É um, é um curso, gente, que é muito importante. Muito importante. Então, se eu estou em dúvida entre um curso e outro, peça o um projeto pedagógico. Peça o, o, a grade. Veja o ambiente que está sendo oferecido para você antes. Peça pra ela te mandar o guideline que ela segue. Quais são as boas práticas que ela estruturou pra te ensinar? Se ela vai te ensinar, ou ele, X, ele tem que ter um consenso de boas práticas. Ele tem? Ele estudou, ele fez. Então, gente, vamos prestar atenção com quem forma a gente. Com quem se diz apto a formar a gente. Né? Então, a gente que demora mais tempo, porque a gente vai investir em ciência, porque a gente fica anos, a ah, estudando um doutorado, porque a gente faz mestrado, porque a gente faz sete, oito pós-graduações em instituições relevantes. Isso tudo dá maturidade e dá seriedade. O ensino, gente, é uma coisa de muita responsabilidade. Quando eu ensino um negócio errado, como eu vi outro dia, eu tô pavimentando o campo com má evidência. Tá? Então, é, é, é sério isso, muito sério. Outra coisa, estudei, estou sabendo, vou escolher um lugar onde eu vou trabalhar. Conheça o conjunto de valores desse lugar. Saiba quais são os objetivos desse lugar que você vai trabalhar. Não deixe que as pessoas ganhem em cima do seu trabalho. O dinheiro é seu. Ninguém tem que interferir no seu, no seu ganho. Ninguém tem que receber o seu dinheiro para depois te dar 60 dias depois. Então gente vamos prestar atenção, à ética do lugar onde eu me associo, aquele famoso diga com quem andas e te direi quem és, ele é muito verdadeiro na psicoterapia mediada por tecnologias. Se é gentinha que você trabalha, se é falta de ética, se é gente que faz práticas esquisitíssimas, não é difícil ver uma prática esquisita. Se tem cupom de desconto, se tem pacote, se não tem um curso que dê sustentação, tem umas uh, web-conferências de vez em quando, isso não é curso, isso não é formação. Se não tem pro projeto pedagógico, qual o nosso aqui? Projeto pedagógico. Se não tem projeto pedagógico, se não sabe qual é o seu papel, se não sabe quais são as metodologias, se não sabe quais são os pressupostos de aprendizagem, essa pessoa não pode estar ensinando nada para ninguém. processo de formação de pessoas, não é eu levanto de manhã, resolvo ler um blog, resolvo ler um livrinho de alguém, copio e colo, jogo na internet e resolvo que eu estou formando pessoas. Isso é diferente de é, vamos treinar pequenas habilidades para diminuir os riscos da depressão. Vamos fazer alguns exercícios. Nós não estamos falando disso. Isso é uma mo nova modalidade. Isto vai se transformar em disciplina de faculdades. Já está um trabalho de construção, já, já, fui, já fui chamada. E vou ajudar em tudo que eu puder. Vai ser especialização. Vai ter todo, todo o, o requinte de especialização, toda a seriedade de uma especialização, de tanta coisa que tem que aprender. Então, não é qualquer um que resolve que vai abrir um Instagram e começa a vender pô. A gente não vem de curso, a gente não vende sessão, a gente constrói, a gente cocria, a gente convida a reflexão. Nós queremos profissionais cada vez mais críticos, capazes de analisar a evidência, capazes de discriminar o que ele faz e o que ele não faz, capaz de avaliar inicialmente o um paciente, capaz de não se deixar corromper pelo dinheiro atendendo gente que não é para ser atendida, botando o paciente em risco em nome de uns trocados. Então é muito importante você prestar atenção onde você trabalha. Está trabalhando? Ótimo. Tem paciente? Que bom. Então dá uma olhada onde você está. A prática sustentável? O que é uma prática sustentável, Cláudia? Ela está pensando no que vai acontecer com a nossa classe? Ou ela está rifando a Deus e a Direito para fazer troco? Nós não podemos estar implicados no capital dessa forma. O nosso compromisso é com a saúde mental. O nosso compromisso é... Dá significado ao significado do ser humano, do sofrimento do ser humano que abre a câmera diante de nós. O nosso compromisso é com ele. Não é com boleto e não é com cartão de crédito. Ah, mas eu tenho que viver. A sobrevivência virá da qualidade do oferecimento do seu trabalho. Ele é secundário. Ele não pode ser primário. Se ele é primário, tá tudo errado. Primeiro, você é um terapeuta empático. Primeiro você se interessa pelo outro, primeiro você se formou pra isso, senão você teria escolhido a profissão, então se você está primeiro a serviço do capital, está errado, você tem que se rever e você pode se rever o tempo todo, ninguém está tá pronto, eu não estou pronta, ninguém está pronto, o tempo todo a gente vai pensar, o tempo todo a gente vai andar com pares melhores, o tempo todo a gente vai elevar a nossa prática, o tempo todo a gente vai ver aquilo ali não é bom pra mim. Deixa eu procurar um lugar melhor pra mim. Que siga os meus valores. Que sente o mundo como eu sinto. Que entende que é transformador o seu papel nesse mundo. Atender em saúde mental é um privilégio. As pessoas contam para nós coisas que elas não contam nem pra elas. Como é que você pode estar prostituído com dinheiro? Onde está o respeito? Por você mesmo como ser humano, quando você começou lá embaixo querendo ser. Gente, não abre mão de valor. Valor é tudo que a gente tem. Valor é inerente às pessoas que nós nos tornamos. É o nosso eixo, é o nosso centro. Não rifa valor. Tá apertada de grana? Procura a ajuda de outros colegas. Conversa com a gente. Ninguém deixa de fazer o nosso curso. Por isso que a gente parcela o curso em 600 vezes. Dinheiro não pode ser a peça central. As pessoas ligam, Cláudia, agora eu não posso. Posso começar tal dia? Preciso 19, preciso 20 vezes. Ninguém deixa de fazer. Porque a Casa dos Insights, a Cláudia Catão, o Marcelo Russo, a gente não está comprometido primeiro com o Catão. A gente está comprometido com o ser humano. E o colega é ser humano. E se eu não cuido do ser humano que atende outro ser humano, quem vai cuidar? Se eu não me importo se ele está sendo rifado. Se eu não me importo que ele tá, a prática dele está sendo com alguém em cima dele. Tocando o terror nele para ele atender mais. Pagando ele pelo número de respostas que ele dá. Fazendo ranking de mensagem. Quem, quem responde mais ganha um troca mais. Isso é absurdo. Isso é desrespeitoso com a condição de ser humano e com a condição de profissional de saúde mental que nós somos com as responsabilidades inerentes a ter querido um negócio tão desafiador uh, e tão lindo. Então, gente, o momento é de reflexão. Sobre a psicologia que queremos, sobre a psicoterapia que queremos, sobre o, uh, o futuro da psicoterapia. Nós todos estamos nisso. Não adianta você tentar sair fora achar que não é com você. É com você também. Ah, eu não gosto de terapia online. Será que a resposta é essa? Olha, eu não tenho dados suficientes para opinar sobre terapia online. Está ótimo para mim. Eu nunca tive acesso à evidência. Então eu não posso dizer. Um colega sério responde assim: Eu não tenho acesso. Eu nunca, nunca me detive em estudo para dizer como é que é. Eu tive uma vez ou outra que eu socorri um paciente sem treinamento nenhum. Até que foi, mas eu não, eu não tenho evidência suficiente para dizer. Eu não mergulhei de cabeça nisso. Então, eu não posso afirmar. Quem vai na conversa dos outros é a gente sem noção. O outro falou que é, a minha escolinha falou que não pode, o outro falou que de jeito nenhum. Se a pessoa decreta isso, perguntei qual a evidência, ela tá baseada para dizer isso? Então, gente, gente cuidando de gente. Conjunto de valores permeando trocas. vinculações. O ser humano veio para se vincular a nossa natureza e vinculação. A maioria deles veio, vários dos pacientes vêm por experiências ruins de vinculação, pessoas que não as protegeram, questões lá embaixo onde não foram cuidados. E aí ele vai encontrar uma pessoa que está pensando no quanto vai ganhar enquanto atende ele. Não sei se é assim que a coisa é. Para mim, para Casa dos Insights, para a equipe da Casa dos Insights. Os 80 colegas que a gente já formou, agora a gente vai para 110 colegas daqui a dois meses. Prática de saúde mental não é isso. Ela é ética, ela é sustentável. Sustentável para todos nós. Com o futuro da nossa profissão. Dos colegas que estão começando agora, dos próximos que estão nas universidades. Nós pavimentamos o campo, nós somos responsáveis pelo que vem a seguir. Eu não fecho a minha porta e pronto, problema meu, minha boleta tá paga. Não é assim o mundo. Qual é o meu papel aqui como, a, como um profissional de saúde mental? De que forma eu deixei esse mundo melhor? De que forma eu tô pensando nos outros? De que forma eu fortaleço a minha classe? De que forma eu atendo bem e privilegio quem atende bem? Isso tudo é o futuro da nossa prática. Prática ética, prática sustentável, prática segura. Em termos de tecnologia, segura para o colega, que pode se defender, segura para o paciente. Baseado em evidências, a gente não pode não conversar com a evidência. Ciência é feita para ser fundamento da nossa prática. Sim, guideline definido, boas práticas. Como eu atendo? Eu entendi isso tudo? Seja bem-vindo ao cadastramento do EPSI eu não tenho nenhuma dificuldade para preencher. As pessoas que terminam o nosso curso não têm dificuldade para preencher. Esse é o caminho. Primeiro eu aprendo, depois eu faço. Você não compra a técnica dos outros e sai atendendo. Então, se você é sério, se você é comprometido, se você é ético e se você se importa com a nossa profissão, com o nosso campo, com o sofrimento das pessoas. Então, você ser muito bem-vindo na Casa dos Insights. Vai ser muito bem-vindo nos nossos projetos novos, que são muito.. muitos. Se você recém formado é muito bem-vindo nos Novos Talentos. Se você vê a saúde mental como a gente vê, com respeito, com o conjunto de valores que a gente vê, com a seriedade que a gente vê, com o privilégio que a gente tem, com a natureza tão, gente, linda do vínculo dos pacientes de confiança com a gente. Então, você é muito bem-vindo à Casa dos Insights. Então, gente, nossa, eu já falei até, né? Nem sei que horas são aqui, falei bastante, já já o Marcelo vai me contar. Então, nossa turma de abril vem aí, gente. Curso 100% online, 8 aulas ao vivo, esse é o nosso folder. Se você tem interesse em saber quem a gente é, como é... Você tem a opção de acessar o nosso site, né, curso. Marcelo vai escrever nos comentários, curso.casadosinsights.com.br, barra curso. Você pode falar também com o nosso setor de relacionamento, a gente está muito chique agora, a gente tem setor de relacionamento. Pode falar com a Maria Fresato no setor de relacionamento, uma fofa, super bem preparada, sabe tudo, sabe tudo do curso, sabe é mais detalhe do curso do que eu. Ela vai te ajudar, ela vai construir um jeito de você poder estudar conosco. O que a gente puder e o que a gente não puder, para você estar conosco, a gente faz. Se você é sério e se você tem o mesmo conjunto de valores que a gente, não vai ser o valor da parcela que vai te impedir de estar aqui. Né? O dinheiro é secundário. Ele não é primário. Ele não é alvo principal. Ele é o que vai pagar as contas. Mas ele não é o que diz quem eu sou e quem vai estar conosco. Eu não tenho que devolver dinheiro para investidor. Eu prefiro que a gente construa, cresça e tenha uma prática baseada no, no próprio colega. A Casa dos Insights foi construída com os colegas. Os colegas que atendem no consultório virtual seguro, É o dinheiro deles é reinvestido em novas tecnologias. Quem estuda com a gente, o dinheiro deles é reinvestido num curso melhor em mais professores tutores. São os colegas que movem a Casa dos Insights. É a confiança deles que move a casa dos ensaios. E é assim que a gente pretende ser, porque a gente não abre mão do nosso conjunto de valores. E a gente tem sonho de conectar mente Sem Fronteiras, de levar a psicoterapia online a sério. E de reduzir a desigualdade na atenção e saúde mental de qualidade para todos. Nossa, Cláudia, você tem prática, tem coisas muito... É, auspiciosas. Mas nós temos que ser assim. Nós temos que sonhar, nós temos que lutar e nós temos que ir em busca. Como é que a gente não sonha? Eu sonho com uma psicologia forte, com psicoterapeutas bem formados, com a internet oferecendo muito trabalho de qualidade, de gente séria, com a gente atendendo milhões de pessoas que não estão podendo ser atendidas, com ética, com qualidade, numa prática sustentável. Sim, gente. Então eu gostaria de agradecer vocês que estão conosco. E se vocês têm perguntas também, uma pergunta ou outra, eu estou disposta aqui para responder para vocês. Só agradecer a participação aqui. Tivemos muitos é, colegas, né? Alba Aliarte conosco. Alba, nossa professora também. Valéria Batemarco. Valéria, nosso setor de relacionamento. Thelma... Setor, de Setor de acolhimento, uma Thelma... colega querida. Thelma Gomes. Telma seja bem-vinda. Nilza. Nilza, seja bem-vinda. Alô, turma 6. É... Isabela Coleta. Isabela, seja bem-vinda também. Regina é... Diana Gular Seja bem-vinda, querida. Olga Tessari. Olga também. Erika Guilherme, tem interesse em fazer o curso. Seja muito bem-vinda, Erika. Ana Cláudia, é, de São Paulo, e ela participou do seminário de, de psicoterapia online na USP. Na que delícia! Passada. Que delícia! Que bom que você voltou, que bom que fez algum tipo de sentido para você. Que bom, eu fico muito feliz. É... Lembrando que a gente vai ter a nossa série de Open Class, que vamos falar sobre os diversos temas na sempre às quartas-feiras, às 16h15. É isso aí, gente, todas as vamos quartas... avisar todo mundo por e-mail sobre essas aulas. Todas as quartas-feiras, às 16h15, agora começa uma série de Open Classes, onde eu vou conversando sobre as coisas mais uh, difíceis e que as pessoas me perguntam muito, né? Então, a gente conversa sobre evidência, sobre ciência, sobre sofrimento, a gente conversa bastante, a gente ensina bastante coisa, tá? Vai ser avisado por e-mail, dê like na nossa página da Casa dos Insights para nos acompanhar, pode me adicionar, Cláudia Catão com a Agudo no ar, tá? LinkedIn também tô lá, Instagram da Casa dos Insights, qualquer das nossas mídias vocês vão ter é, comunicação. Lembrem-se que vocês vão receber o e-mail e vocês têm que se inscrever. Apesar de ser gratuito, vocês precisam se inscrever para a gente poder organizar a entrada de vocês no ambiente. tá? Tem que ter uma ordem, né? não é uma bagunça. Então, quando você se inscreve, a gente é comunicado da sua presença e a gente então pode te dar acesso ao ambiente. Então, mesmo gratuito, mas você precisa se inscrever. E a gente vai falar dos nossos eventos agora aqui no... Ah, isso mesmo. Nós temos alguns eventos, gente, já para então, nós temos o Global Summit, que vem agora. Nós temos o Congresso Mundial de Epidemiologia, aqui no. Um vai ser no Transamérica. O outro vai ser no Centro de Convenções Rebouças coisas grandes internacionais, onde nós vamos poder conversar com pares internacionais sobre o panorama da psicoterapia online no mundo e no Brasil. A gente está muito honrado com esses convites. São realmente mesas de ciência, mesas de discussão. Então, é um privilégio. só faz a gente crescer para dar conta de atender e ter boas interlocuções e representar bem o nosso país, a América Latina, mostrar como a gente trabalha bem e como a gente sabe do que a gente está falando. Né? E ali eu estou representando um montão de gente. Então, tem que mandar bem e tem que mostrar que nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo e para onde queremos ir. Quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum, não é? Fora isso, eu vou estar em... Corumbá. Corumbá Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também. Então, se você está nessa região, está assistindo a gente, está por perto, eu vou estar na Federal do Mato Grosso do Sul em... É, 7, 8 de junho. 7, 8 de junho. Então, você pode pôr no calendário aí também, tá bom? Uh, depois eu sei que nós vamos estar em 7 de setembro, pelo que parece, uh, em Salvador. Então também, se você quiser saber, ver a gente, me conhecer, vamos estar em Salvador também, dia 7 e 8. Ai. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, isso. Fora isso de todas as coisas que eu esqueço, que tem, tem Campinas entrando, tem um, monte, tem um monte de coisa aí que eu tenho que dar conta. E eu vou avisando vocês, porque agora eu tenho que dar conta desses internacionais e minha cabeça não consegue pensar em mais nada, além de tudo que eu faço, além disso, né? Então, gente, me segue na rede social, pode me adicionar, segue a Casa dos Insights, Se teve dúvida do curso, você pode falar com a Maria Fresato no setor de relacionamento, né? No 11-9494-00065, né? Então, é fácil o nosso telefone, 9494-00065, tá? Maria tá completamente por dentro da das, de tudo que é da Casa dos Insights, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a força de todos os colegas que estão aí, os nossos professores são fantásticos, a gente não conseguiria ter o curso na qualidade que a gente oferece sem eles. A Casa dos Insights, o maior, maior valor e a maior riqueza da Casa dos Insights é a qualidade humana dos nossos colegas. São pessoas, gente, que eu falo que foi um privilégio que a vida me trouxe, trazendo muita gente boa, acho que energia chama energia, e são pessoas que vale a pena conhecer. Vamos ter também nosso encontro presencial da Casa dos Insights, e estamos planejando outras coisas, muitas aí pra vocês, e a gente vai contando, que a vida não para, né? Queridos, beijo pra vocês, semana que vem então eu vou estar no mesmo horário. 16 e 15, transmitindo para vocês as open classes, mas vocês têm que estar inscritos porque a gente vai apresentar em outro ambiente. A gente vai mandar o painel das aulas por e-mail Ah, isso mesmo. O Marcelo vai enviar para vocês, gente, o painel das aulas, para você saber do que é que a gente vai conversar. Quem tem o livro pode dar uma lidinha. Quem ainda quer o livro, acho que são quatro unidades na Amazon, eu não tenho mais, tá? Vamos trabalhar nisso também, a atualização do nosso livro, né? E aí, gente, é isso tudo, tá bom? Muito obrigada pela, pela, pelo carinho de vocês, por me acompanhar, por, por me mandar tanta mensagem boa. Eu recebo não só cacetada, mas eu recebo muita mensagem boa, muito encorajamento. Vai lá, Cláudia, faz mesmo, Cláudia, ajuda a gente, Cláudia, produz mesmo. Cláudia. Então, assim, tem muita gente boa no nosso, no nosso mundo psi, né? E é um privilégio, quando eu vou falar nesses lugares, eu estar tá representando um conjunto de gente boa. Né? E muita responsabilidade e bora fazer bem feito pra representar bem, tá bom? Beijo pra vocês, sejam bem-vindos e os que quiserem uh, se inscrever, inscrevam-se na turma de abril e porque terminou, terminou, né gente? Não pode pôr, pôr aluno que não cabe. Nós temos um compromisso com o nosso número de alunos, tá bom? Beijo pra vocês e até quarta que vem.